E volto aí eu novamente Olha só, eu estou com a garganta inflamada ainda Mas eu vou mostrar pra vocês Um... Eu acho que é tipo uma raspadinha, sei lá Que eu gostei muito quando eu cheguei aqui Eu vou pedir aqui pra vocês verem É muito bom Como se chama isso, tocar? Como se chama? Rapado Me vê um, meu, por favor Muito gostosinho, tá? Olha só Olha o procedimento como é que é Essa é, não, uh, eu vou me Oh, Opa, por favor. Graças! Hum. Pergunta então, quanto, custa? quanto custa. um dólar Um dólar. É, <risos> Viu, gente? é nessa parte que eu entro, na parte de pagar. É, na parte de pagar o Leandro entra. Aí, gente, como eu estava dizendo, isso aqui é muito gostosinho. Graças a Deus! O bom é que aqui faz muito calor. Então eu só tô sempre experimentando isso aqui. Pero que a Joy não gosto muito sacado. Eu não gostei desse negócio. É! <risos> de trem. Então, o Leandro não gostou não, mas eu gostei. Eu já experimentei de abacaxi, os meninos de morango. Eles também, eu acho que não foram muito fã não, mas eu fui. Xarope? É, mas eu gosto, gente. É uma raspadinha bacana, tá? Graças. E é isso aí, gente. Tá vendo? Aos poucos eu vou aprendendo, tá? Eu não, sou de, não tô de todo ruim, não, tá? Até que tá falando espanhol bonitinho. Gostei de ver, cara. Oh, primeira meu... vez que ela fala é, sozinha. Pra pri... ver. Você é a primeira vez ela perguntando. Eu acho que foi depois de duas sozinha. coronas, né, meu amor? Ah, é, agora. Eu acho que eu tenho que tomar mais coronas quando, quando você toma cerveja aqui, você fica meio doido, você fala espanhol e... Eu... É, aí isso... todo mundo entende, entendeu? <risos> é isso aí, gente. Mas aí, eu queria mostrar ah, isso aqui parar, pra destino, vocês. Destino, ah, tá. O... Pra onde nós estamos indo, ó destino a Trump Tower, tá? Vou conhecer o Trump Tower agora e eu quero também ver aquele trequinho. Eu não sei o nome. É um o logo dó... do Panamá. O logo do Panamá. Pois aí, é, eu vou mostrar para vocês. Quando eu estiver chegando perto, eu gravo, tá? Tchau, galera. Gente, olha só o que eu percebi. Que bacana a diferença de uma orla. A diferença da beira de uma orla, de uma cidade. Claro, eu estou acostumada com a do Rio. Olha olha isso, gente. Os detalhes, como que ficaram bem elaborados e bem resistentes. Ó, tá vendo? Isso, assim, é uma e construção assim, decente. Isso E assim vai até... Lá, longínqua. Isso é valorizar o dinheiro do povo. Pois é. E outra coisa, é... Leandro... Leandro? É o que o Leandro saiu, gente. Fala. É, você falou que o... Você tinha comentado comigo que o, o metrô daqui é patrocinado com... É, com o dia do, da, do Brasil, do BNDES, só que gente. já está tá sendo pago já. Gente, é tudo muito tranquilo. Eu nunca tinha andado muita coisa aqui no Panamá. Eu nunca tinha feito, né? O Leandro tá me mostrando agora, tá indo comigo. E nessa até esqueceu ch... de gravar lá o é metrô. verdade. Ah, eu, eu, gra... eu esqueci, não que eu esqueci. Mas o metrô não Leandro. tem muita diferença, não é? Isso que eu ia falar agora. Não que eu esqueci, porque o Brasil tem metrô e todo mundo já andou de metrô. Só eu, não né? Só é eu igual ficava... o VLT lá do Rio de Janeiro. Só eu que ficava dentro de casa o tempo todo. Então a gente tá aqui nessa orla aqui. Lindinho, ver a sua bolsa lindinha, olha isso gente, tranquilo enorme, agora vamos caçar o logo da, da gigantesco, Panamá. pois é agora eu estou caçando o logo do Panamá para poder tirar foto, para vocês verem depois gente, a cidade do Panamá aqui em si, no centro é linda, eu acho linda. Portanto, ela é conhecida como a Dubai da América Latina, né? É é, latina? E não é uma enganação igual o Rio, não. Ela não é, é inteira é, assim. É verdade. Você vai em todos os cantos, ela é assim, bem tratada, com saneamento básico. Não é aquela palhaçada aqui no Rio de Janeiro que é só o centro que acabou. Sal do centro acabou lá, o Rio de Janeiro. É verdade. Trânsito aqui é normal, é igual todas as coisas. Tem trânsito aqui no, no, no centro, é muita coisa assim mesmo. Mas uma coisa que eu reparei, Leandro, que eu não tinha comentado com você, hum. foi que quando nós passamos debaixo do viaduto, é. eu, eu percebi que se fosse em São Gonçalo ou no Rio, o que a gente veria de mendigo, né? É. Debaixo do viaduto. Hum. Aqui é difícil. Tem mendigo? Tem. É tem verdade, mendigo? Tem, gente, mas é muito pouco. É, eu não vi. Olha, Olha isso. acho que, que Tentei ir no Trump Tower e não conseguia. Aí eu falou assim, vamos embora, porque eu já estava cansada de andar meia hora, tá? você tem noção. Não conseguimos e temos que pegar um metrô assim, olha. Ah, tá. ah tava pior, tá, gente. Não, sim, sim. Ela só gravou porque agora aliviou um pouquinho, tava pior. É.